Não, 80 graus é... Ó, oh, é a, a, a, as minhas 12 horas. Ah, tá, tá, tá, tá, tá, tá, embaixo ali, ó. Ah, tô, não assou um tanto. Abaixo, abaixo. Tô ligado. Matei. Matei. Ah, morri. Matei um monte, matei um monte mesmo. Vou nascer na cidadezinha ali. Ah, a missão era agora, Silvão, tá vendo? A gente é tipo King of the Hill, tá é ligado? NPC que você matou? É, era NPC. Eu matei acho que uns quatro ali, mano. Qual era o nome da cidade que é aí perto mesmo? É Liestal, né? Liestal, não tô. É, vou ter que nascer em Homs mesmo. Mas eu vou